Olá! Para criar uma enquete no, no Poll Everywhere, basta clicar em Create Poll e escolher a sua pergunta e editar a enquete da maneira que desejar. Feito isso, basta clicar em Create. E pronto, sua enquete foi criada. Bom, é isso e obrigado.